Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês nos assistem. Meu nome é Lauro Damasceno, sou graduando no bacharelado em Linguística pela UFSCAR e parte da organização da segunda CEL, que é a semana da Linguística do nosso curso. Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro, 19 h estou aqui com Rodrigo Borba e com Bruno Medeiros. Bruni, que é licenciada em português e francês pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ativista trans e transfeminista, que desenvolve pesquisas sobre o assunto da nossa entrevista. Ao nosso lado, ou em cima ou embaixo, a depender de quem está aqui no Meet, tem o Rodrigo Borba, que é licenciado em Letras pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é um ensino, mestre e doutor em linguística aplicada pela UFRJ, onde também é professor na graduação e na pós-graduação. Então, inicialmente, eu queria agradecer a ti, Rodrigo e a Bruni pela participação, pela disposição, pela disponibilidade, enfim, em nome da CEL e meu nome também. Uh, para a gente começar a bate-bola, já vou jogar aqui na roda uma questão especialmente para o Rodrigo, mas, Bruni, fica livre, se quiser comentar em algum momento, é só sinalizar que a gente... A gente abre. Então, Rodrigo, é, para quem estuda língua, linguagem, discurso, a gente sabe que o, o ato de nomear, de determinar, de encaixotar numa palavra, de etiquetar, é muito caro. Justamente porque diz muito sobre quem fala, o sujeito, o grupo do qual ele parte, e menos do objeto em si. Então, eu queria saber, é, para ti, sobre a tua perspectiva teórica, como tu encaixota esse fenômeno? É, uma, é linguagem neutra? É linguagem... É neolinguagem? É linguagem não sexista? É linguagem não binária? São coisas diferentes? São coisas de uma mesma coisa? Como, como que tu encaixota isso? É, eu, como linguista aplicado, que faz pesquisa com base etnográfica, eu encaixoto com base nas vozes, da, na, na, na perspectiva émica, Ou seja, na perspectiva das pessoas com quem eu, eu faço pesquisa, né? E as pessoas que, com quem eu tenho trabalhado, que são basicamente pessoas transambinárias, que utilizam é, esse fenômeno que ficou conhecido por linguagem neutra, utilizam diversas no, no, nomeações para o fenômeno, né? Algumas pessoas chamam de linguagem neutra, que é um, um, um, um, uma categoria que pode causar um pouquinho de confusão, porque... Em geral, quando se fala em neutro, se pensa que é aquilo que não é ideológico, né? Aquilo que não tem posicionamento. Contudo, é... o neutro aqui e isso foi uma pessoa não binária que me disse, não tem esse sentido de não ideológico. Essa pessoa me explicou que neutro vem do latim neuter, que significava, que significava, que significa, né? Nenhum nem outro. Então, quando se fala, como a proposta é é, é, fazer uma, uma representação linguística mais, é, é, mais é, em, em sintonia com a forma com, com, com, com que pessoas que não se identificam nem como masculinas nem como femininas uhum. ou ou que, se, ou que transitam né, entre as diferentes identificações de gênero de forma mais é, adequada. Então, algumas pessoas chamam de linguagem neutra, nessa, nessa perspectiva, né? neutro no sentido de nenhum nem outro, porque linguagem neutra não tem absolutamente nada de neutro no sentido de não ideológico, porque toda linguagem ideológica, né, no momento que a gente abre a boca para falar, ou pega uma caneta para escrever, ou digita qualquer coisa no, no teclado, a gente já se posiciona sempre, né? como qualquer estudante de linguística sabe. Mas também há outras categorias, como, ne como neolinguagem e como linguagem não binária. Né? então são três categorias que que, que que são correntes emicamente, né, que as pessoas não binárias utilizam, mas a uh, Bruni tem, tem, tem experiência de causa, ela conhece mais que eu nesse sentido. Então, se você quiser complementar, Bruni. É, o Rodrigo, eu acho que o que você falou, tem uma, uma verdade muito séria, né, porque a gente não pode muito colocar um nome único, né. É, dependendo da pessoa que fala, da pessoa que usa, ela vai utilizar a própria, a própria definição para ela do que é aquela linguagem. Né? A gente pode partir para uma linguagem neutra que não tenha nada de neolinguagem, digamos assim, que não cause nenhuma ruptura no sistema, que não use nenhuma inovação linguística. Nesse ponto, a pessoa que usa a linguagem neutra ou linguagem não binária, ela está perfeitamente dentro daquele sistema. Já quem usa neolinguagem, pelo menos aonde a gente vê nos, nos dados, né, que as pessoas mencionam esse termo, elas fazem uma menção direta àquelas inovações linguísticas do X, do arroba, do E, os neopronomes, todo aquele sistema que vai causar um estranhamento, né, e por isso vem aí o neo que se coloca também, mas a gente encontra com muitos outros termos, a gente vê é, é, o termo do pronome neutro, né, mas aí a gente automaticamente já pega que o pronome é, uma, é um empréstimo né, dos Estados Unidos, onde o they, them, ele é muito mais forte, porque a marcação de gênero é mais forte é, é no pronome, então a gente, a gente vê que isso é empréstimo, mas essa pessoa que fala pronome neutro, ela tá muito mais inclinada a também dizer uma linguagem neutra, né, então, esse é um ponto importante, porque linguagem neutra foi, foi, é a categoria que se popularizou, é, especialmente por conta desses projetos de lei que querem proibir linguagem neutra, ou por conta da mídia, né? Mas não, é, não há uma só categoria, e, e, e, e como a gente faz pesquisa etnográfica, a gente tem que respeitar a visão hênica, né? Dos grupos. Agora, na sua pergunta, você mencionou a questão de linguagem não sexista e linguagem inclusiva, são fenômenos muito diferentes e que têm uma história muito diferente, têm reivindicações muito diferentes, né? Isso que acabou se conhecendo por linguagem neutra, né? Linguagem, linguagem não binária, é um fenômeno muito mais recente e. e, e, e, e Embora tenha ganhado popularidade, né? visibilidade, não popularidade, mas visibilidade, especialmente mais no final do ano passado, quando viralizou aquele vídeo da, de, uma, de uma ativista falando né, sobre o sistema ILE, que aquilo, por algum mistério dos algoritmos, aquilo vir, vir, viralizou no YouTube, era um vídeo no, no Instagram, e daí todo mundo ficou conhecendo, todo mundo ficou com medo de que isso ia destruir a linguagem, mas não é nada assim mas não foi criado o ano passado, né? Isso tem toda uma história, e pelo que a gente tem visto nos dados, é, o que é, propulsionou essa popularidade foi justamente, não só a popularidade, mas a, a criação, né? A, a discussão sobre uma linguagem neutra ou neolinguagem é, está muito baseado nas redes sociais, né? Porque também essa categoria, né, de, a possibilidade de, de se identificar como uma pessoa não binária, embora não seja um fenômeno é, recente, sociológico recente, as redes sociais ajudou, ajudaram que essas pessoas se reconhecessem. né, E formassem grupos e comunidades online, e nessas comunidades começassem a, a, a pensar também a linguagem, que também não é uma questão nova. né, Historicamente, grupos minorizados projetam na linguagem as opressões sociais que sofrem. Né? Então, mulheres, desde a década de 70, feministas vêm problematizando é, é, o androcentrismo da língua, dizendo que a língua é sexista, porque no nível da representação linguística, mulheres, em geral, são deixadas de lado, especialmente em línguas que têm é, é, gênero gramatical e que usam o masculino como genérico. Então, vem propondo uma linguagem não sexista, ou seja, que... Que, que, que produza representações igualitárias de, de, de, de grupos de diferentes gêneros, né? de homens e mulheres, nesse caso. A linguagem neutra, ou neolinguagem, tem outra proposta. A proposta é justamente é, questionar a existência de somente dois gêneros. Foge da binaridade, Perdão. Exatamente, e uma coisa que, que vai ao encontro disso é que o Rodrigo falou também da, a, a, quem nomeia esse tipo de linguagem pelo seu público, pelo seu, seu alvo, né? aquela comunidade que, que, que, que mais está a utilizando. Né? que Quando a gente fala de uma, de uma é, é, linguagem não binária, muitas pessoas acabam pegando a ideia de que essa linguagem, essas inovações, tudo isso esteja restrito a usar com pessoas não binárias, né? E por mais que isso seja a ideia de uns, essa não é a ideia mais difundida, né? Quando a gente fala de uma ideia de um gênero neutro, e não no termo ideológico, mas no termo de não designar homem ou mulher, masculino ou feminino, qualquer pessoa cis ou trans, é, é, é binária ou não binária, pode ser referida pelo neutro, né? Ou vou colocar aí um poderia ser nessa visão, ser referida pelo neutro, que não estaria apenas especificando o gênero, né, é como se fosse uma, uma retirada do poder do masculino, dessa, autoridade, dessa falsa autoridade de, de, de ser genérico, de ser uma, um, uma marcação neutra, e se acrescenta ela, e se, trans, e se e coloca ela dentro dessa neolinguagem, né, então eu acho que Uh, a gente pode, esses termos, eles vão, eles vão coexistir tranquilamente, a gente não precisa, é, acaba que um se difunde mais, né, especialmente com o que o Rodrigo falou dos preços de lei, mas eu, eu mesmo, eu, eu troco eles o tempo todo e tá, tá tudo bem. Sim, ótimo, ótimo, gratidão, Rodrigo, Bruni, sim, acho que uma sobrevoada sobre esses termos e o que significam. E aí, então, a gente já pode começar a sobrevoar um pouco mais sobre o objeto em si e não a nomeação, enfim, se tem como dizer que tem como desvincular, mas acho que, como o Rodrigo falou, esse debate tem surgido na mídia muito recentemente, tem ganhado uma publicização muito grande, então talvez seja válido a gente ressaltar pelo menos duas características disso, que é contra o quê? é essa luta e pelo que é essa luta e aí Bruni acho que você poderia dizer então o que que o que que surge vamos dizer assim o que motiva o que implica o que demanda que esse debate seja feito e seja necessário e esse debate é pelo que é pelos pela simples alteração do final das palavrinhas para que, que indica um gênero é um debate estritamente linguístico ou o quê essa pergunta é ótima, ela, ela provoca muitas coisas, né? Eu acho que de onde surge esse debate, de onde surge essa questão, a gente pode pensar em termos de identidade, né? Então a gente vê que cada vez mais as pessoas vêm se reivindicando é, como fora da norma masculina, é, homem-mulher, né? Estritamente homem ou mulher, e cada vez mais as pessoas vêm procurando signos que representem isso no meio social. Então, como uma forma até de marcador, né? E a gente vê que a linguagem é um marcador muito, muito evidente, né? Como nós nos expressamos e como as pessoas se expressam sobre nós. Como nós somos expressadas expressadas no mundo, né? como que estamos colocados no mundo. E eu acho que quando a gente pensa das discussões mais, mais antigas da linguagem neutra, a gente vê como uma forma de colocar justamente isso de nomear pessoas não binárias, mas também de não nomear. Então é uma questão política, é uma questão que vai surgir no, no, no, no, no campo da linguística, no campo, no campo da língua, porque é óbvio que é por ela que a gente se comunica, mas é uma questão política, né? Tanto que a gente vê hoje quem são as pessoas que estão mais, é, mais tendenciadas, estão, estão usando mais a linguagem neutra, né? estão são certamente mais num campo do que no outro, politicamente falando. Mas a gente já está pensando nesse debate, já tem alguns anos, e assim, uh, o que eu posso te dizer é que é um debate que não se propõe a englobar todas as pessoas, é um debate que hoje ele não se propõe a virar norma, a gente pode fazer, a gente tem modos de divulgar uma linguagem neutra para que nós sejamos, é, nós nos expressemos melhor e sejamos mais contempladas, tanto na esfera é, é, privada, né, mas como numa esfera pública, então dando novas opções, mas a gente vê que o debate hoje é um debate que se polarizou muito, porque ele caminha muito para a questão de estão mudando a língua, e, e a realidade não é essa, né, a realidade é que a gente não quer que a língua mude, a gente quer que a língua reconheça um fenômeno já existente na sociedade que não está abarcado pelas regras da gramática que existem hoje. Né? Então, quando a gente pede, por exemplo, pelo uso do, do E, pelo uso de, pronome, de neopronomes, não só nas redes sociais, mas também em documentos, formulários, questões públicas, a gente pede para que, de um certo modo, nosso gênero ou o gênero é, é, é, fora do polo homem-mulher seja reconhecido. Né? Então, é por aí que o debate está caminhando hoje. Né? Digamos assim que a linguagem neutra ela já se assentou bastante no imaginário, né? Na, naquela coisa da, da, da, da sociedade, as pessoas já sabem mais ou menos do que se trata, elas já conseguem reconhecer e produzir alguns pensamentos mais recorrentes do que outros, mas hoje a, a, a, a luta ela vai muito para um lado que também é esse lado da identidade, por exemplo, a, a linguagem neutra como uma opção em documentos públicos e formulários de saúde, entra a questão do, do gênero não especificado, ou melhor, do sexo não especificado em documentos, mas isso vai sempre abarcando a linguagem neutra de um modo que isso está ligado à identidade dessa comunidade. Né? Então, isso é cada vez mais colocado em cena. E a gente vê em paralelo muitas outras coisas também. A gente vê que própria na comunidade existe o desejo de difundir, existe o desejo de disseminar e criar uma norma. Uma, isso vem acompanhando recentemente no Twitter e no Medium. Mas como existe uma, uma vontade muito grande de criar um modo único de se, de se usar essa linguagem neutra, um manual, uma norma, um dicionário, para que isso seja mais difundido. Existem muitas opiniões acerca disso. Eu acho que, por um lado, vai gerar uma visibilidade, porque vai gerar uma, uma, uma normativização que vai disseminar, mas também é um perigo né, a gente caminhar por esse lado. É um perigo a gente pensar em normativização de, de algo que está sendo explorado na sua pluralidade. Né? Tem alguma coisa para acrescentar, Rodrigo? tem não você mencionou uma coisa importante que é a questão do reconhecimento né então é, o debate que subjaz essas propostas de linguagem neutra um debate anterior a isso é o debate do reconhecimento das pessoas que se não que não se reconhecem nos polos masculinos e femininos ou que transitam entre um e outro que é um uma identificação de gênero legítima. Gênero não vem só em pacotes de dois. Muito pelo contrário, o gênero, embora dois sejam os mais reconhecidos e os mais difundidos, há pessoas que são muitas coisas, né? Os seres humanos vêm de todas as cores, sabores, texturas e, e, e tamanhos, porque limitar-se inicialmente em duas possibilidades. Então é um debate que embora se, se, se materialize na, na estrutura da língua conforme com novas formas de gênero e novos pronomes, o que subjaz essa, essa questão linguística anterior de forma anterior é a questão do reconhecimento é? essa, as propostas de linguagem neutra elas elas se materializam na língua como uma como uma reivindicação para reconhecimento. Olha nós somos pessoas não binárias, e a gente quer ser, ser, ser, ser referida dessa forma. Sim, claro. E, e essa, essa questão identitária que o Bruno comentou, que tu reforçou, digo acaba sendo reduzida a, a, a simples terminação de palavras, e aí a gente pode falar em ser contra ou ser a favor. Ser contra ou a favor ao gênero neutro. O que, que isso revela? O que, que isso traz de discussão? A carinha da Bruni. Bruno, você quer, você quer começar? Posso começar e depois você fala. Eu acho que é interessante que quando você fala de Ah, sou, sou contra, sou a favor Vamos começar pelo sou a favor, né? Ah, sou a favor da linguagem neutra Isso não quer dizer que você vai usar no seu dia a dia com todo mundo, né? Isso vai dizer que você reconhece Que é uma forma legítima Apesar de não estar na norma da língua É uma forma legítima de se referir a pessoas Que sentem esse descontentamento Essa a, a, não identificação com com as formas como a no, as regras da língua hoje abarcam esse grupo. né? E não só esse grupo, questionar também a estrutura, como a estrutura só abarca masculino e feminino, como o masculino é dito neutro, mas na real não tem, esse valor neutro como se espera, né? No, o, o, o, a, é diferente a regra, enquanto os usos fa, se fazem de uma outra forma, a gente vê que esse masculino genérico, esse masculino dito neutro, ele é muito utilizado para oprimir, e aí o masculino e o feminino vão trazer esses dois polos de opressão, enquanto tiverem pessoas que não se reconhecem como tal, e não têm formas legítimas de se... De se identificar e a gente vê as pessoas que nisso o Paulo é a favor, né? Você reconhece que isso é, é um fato, que isso está dado, que isso está se materializando e a gente vê que quem é contra não necessariamente é contra é, linguisticamente, né? A gente pode dividir aí, podemos dividir talvez um campo de pessoas que consideram que a, é, é, alguma proposta é válida, por exemplo, você se referir é, a, a alunos e alunas como discentes, né? você usar termos genéricos, termos epicenos, termos que não vão marcar o gênero, nesse caso, mas, e, mas que são a favor de uma proposta como tal, né? e, mas temos pessoas que são contra justamente por, pela, pelo, pelo viés político, né? pelo viés ideológico são pessoas que estão fechadas a aceitarem que existe algo fora do homem e da mulher, do masculino e feminino, e em termos de valores, são contra tudo aquilo que se dissemina nesse mesmo caminho, né, então aí que a gente vê o que se, o que se estabelece quando alguém é contra e quando alguém é a favor. Né? você ser a favor não quer dizer necessariamente que saiba todas as regras né? e você ser contra também não quer dizer que você seja contra pessoas não binárias, por exemplo eu acho que a gente não pode apelar para esses dois extremos mas eles existem Rodrigo? É, então, só queria complementar tem uma área de estudos já que a gente está numa semana de linguística né? <risos> tem uma área de estudos que eu gosto muito que chama, de, que chama antropologia linguística e, e, e, e grande parte dos estudos em antropologia linguística se preocupam com a análise do que se chama de ideologias linguísticas, que que, que são definidas como crenças que um grupo de pessoas tem sobre a, sobre a língua ou sobre a linguagem, que em geral se manifestam por comentários metalinguísticos né, sobre o uso, sobre a língua, e também pragmático sobre o uso. Ah, isso pode usar sim, isso pode usar sabe. E um consenso na área é que essas ideologias linguísticas, ou seja, as crenças sobre a linguagem, dizem muito mais sobre o social do que dizem sobre a língua em si. <coughs> ou seja, são comentários sobre a língua, mas que, que são também comentários sobre o social. Né? E é isso que me interessa muito nesse debate sobre, sobre linguagem neutra, tanto as posições contra quanto as posições a favor. Mas especificamente nas posições contra, como, como a Bruni é, relatou bem, há uma grande heterogeneidade de, de, de, de, de, de posições de, de, dessas ideologias linguísticas que são contrárias à, à linguagem neutra. Claro, tem aquelas pessoas que têm medo da, da, da, da, da, da dissolução da língua portuguesa como ela é, mas que não são contra pessoas trans ou binárias. Mas o que me chama a atenção é que, nesse debate, é, especialmente online, sobre a linguagem neutra, o que a gente vê, isso é uma coisa que a gente já discutia, a gente já discutiu aqui no grupo de pesquisa, olhando os dados, é que <coughs> esse signo linguagem neutra, né, a linguagem acaba funcionando como um catalisador de muitos outros preconceitos que circulam pela sociedade brasileira atualmente. Então, uma coisa que, por exemplo, eu não esperava achar nos dados era racismo. Mas muita gente critica a linguagem neutra dizendo que agora todo mundo começaria a falar que nem o bêbado do Musum, por exemplo. Isso está circulando muito. E tem uma aluna minha, Dandara, que faz parte do grupo de pesquisa com o Bruno, que está justamente estudando esses, esses discursos que, que, que são interseccionais, né? Estão falando sobre gênero, mas falam também sobre raça. Então, tem discursos que são... Ah, que linguagem neutra coisa de comunista. É, ou seja, esses discursos contra a linguagem neutra dizem muito sobre... nos fornecem uma fotografia do, do país atualmente. Então, me interessa bastante. Sim. Sim, é sobre a nossa vida social em geral, não é só sobre gênero, a binaridade, pelo visto, assim, esse, esse dado sobre o racismo foi, foi, é, é horrível dizer que foi ótimo, porque é péssimo, mas o dado, assim, é rico, né, enfim, rende, então que bom que vocês estão desenvolvendo isso também. É, Bruni comentou um pouquinho sobre os sistemas e como não, não é sobre essa padronização ou imposição de um manual sobre uma versão única, né? Então, acho que a gente poderia fazer, Rodrigo, primeiro um sobrevoo sobre como que esse debate surge aqui no Brasil, com que carinha, né? Com que formas que ele surge, tem x, arroba, tudo mais. E aí, até, e aí Bruni faz esse pouso nosso aqui agora para conversar um pouquinho sobre esses temas atuais, se tem algum consenso, se não tem, se não tem que ter, enfim... É, então, esse é um fenômeno que tem uma longa história, embora ele seja novo na, com a cara que ele tem agora, ele tem uma longa história que a gente está debatendo sobre linguagem neutra ou não linguagem hoje em dia, deve-se muito aos debates é, feministas que, que que no Brasil começavam começaram a surgir logo depois da democratização em 85 e se fortaleceram na década de 90, que reivindicavam uma, uma, uma, uma, uma representação mais igualitária às mulheres. Embora não tivesse muito debate teórico sobre isso, na prática se usavam muito, por exemplo, formas coordenadas. Professores e professoras. Em, em círculos mais feministas, professoras e professores. Né? É, resumindo muito a, a, a história, então, mais ou menos na década de. Do começo de 2000, início do século XXI, quando o movimento LGBT ganha muito mais força e muito mais visibilidade, né? especialmente com a institucionalização do movimento é, a criação da ABGLT a Associação Brasileira de, de, de Gays, Lésbicas e Trans é, a criação da ANTER Associação Nacional de, de Travestis e Transsexuais né? com essa institucionalização, outras demandas por representação mais igualitária, foram surgindo também, né? Então, começou a se usar, por exemplo, o arroba, que depois começou a ser criticado, porque ele era uma mistura de A e O, e que o A tinha prevalência, porque estava no centro, depois começou a usar o, o X, né? É, que também tem recebido críticas, os dois recebem críticas porque não podem ser falados, né? E, mais recentemente, as propostas de, de, de, de, de, de uso do E e dos, dos novos sistemas pronominais. Então, essa é uma história é, longa, mas que, que também não é só brasileira. Essa, esse debate sobre, sobre como a língua privilegia determinados grupos em detrimento de outros, por exemplo, começou mais intensamente... É, na Inglaterra e na França né, em, em círculos feministas e também de linguistas feministas na Inglaterra e na França que problematizaram como o inglês e o francês são, são baseados no androcentrismo ou seja, privilegiam o masculino então começaram a problematizar o uso do, do masculino genérico, por exemplo e na, França, e na França ganhou força o nome das profissões porque algumas profissões não tinham é a versão feminina, né? No Brasil, esse debate chegou um pouco mais mais mais tardiamente, especialmente na década de 90, como eu disse, e e, e, e e agora começou a ganhar muito maior visibilidade. A questão da linguagem neutra né? ganhou muito maior, muito mais visibilidade que, por exemplo, os usos coordenados, que muita gente até faz quase que automaticamente hoje em dia, né? É... Mas a questão da linguagem neutra ganhou essa maior visibilidade porque ela tem um uso mais disruptivo, né? Você diz, olha, a gente não vai mais falar de homens e mulheres, vamos falar assim, vamos negar o gênero. Então, isso amedronta mais, eu acho. Então, pensando aqui sobre o aqui e o agora, né? Como o Rodrigo falou, das diversas formas que existem, a gente... Vou destacar, por exemplo, o pronome pessoal, né? O pronome pessoal, eu diria que é o que tem mais variedade. Então, o que a gente usaria como oposição, não, mas como uma forma alternativa do ele e do ela, seria, o mais famoso seria o elo, né? E aí, os pronomes é, é, demonstrativos fariam nessa né, mesma sequência em vez de aquele, de aquela seria aquilo, dele, dela, delo. Então, iria seguindo esse mesmo raciocínio é, morfologicamente. Mas aí, quando você fala sobre o consenso e se deveria existir, a resposta automática é não deveria existir. Eu acho que é, é, faz bem a essa dinâmica da não-binariedade, para a gente de fato perceber como não binário não é um terceiro gênero, né? Não binário é só um termo, um guarda-chuva, que abarca uma série de novas formas, no caso de outras formas que não são novas, mas que agora não ganham nome e visibilidade de se vivenciar o gênero. Então, é, é, andando aí junto do elo, temos o ili, temos ele. Né, com i no final. Temos formas que são mais parecidas, são, são mais é, é, claramente disruptoras é, é, na escrita do que na fala. O ele, por exemplo, com e-l-i, ele é muito próximo ao ele-e-l-e, -L -E, né? Então, é uma forma que as pessoas costumam não adotar, mas ela existe, não tem problema nenhum que ela exista, e quem reivindica esse, esse, esse pronome, né? Faz a sua reivindicação. E aí, onde que entra, vamos colocar aí, é, a questão do aqui e do agora. Até mesmo para as pessoas que são a favor da linguagem neutra, elas se beneficiariam por uma certa uniformização. Por quê? Ao você se encontrar com qualquer pessoa, não é normal, mas vem ficando cada vez mais... É, é, é constante com pessoas trans, e aí ressalto pessoas trans que você pergunte os pronomes da pessoa, né? Mas sabemos que essa prática, apesar de existir, ainda é muito pouca, né? Ela é muito é, é pequena, a gente vê em, em espaços mais... Uh, eu diria woke do inglês, mas não tem tradução, espaços de, de mente mais aberta, mais progressistas talvez, a gente vê que as pessoas se apresentam e falam seus pronomes como uma forma de naturalizar essa forma não é, é, é, é, essencializada dos pronomes de alguém, né? Ah, então eu tenho uma aparência masculina, você vai me no masculino, né? E aí, às vezes, a gente entra muito num, num, num conceito que eu venho conversando com as minhas colegas de pesquisa, que é a anomia de gênero. Quando você não consegue reconhecer a partir dos signos visuais a, o, o, em qual gênero aquela pessoa se identifica e como que você nomeia, você se expressa com ela. Como você se refere a ela, né? Então isso é muito presente com pessoas não binárias, apesar de não ser uma regra que pessoas não binárias tenham uma certa androginia ou tenham uma certa anomia de gênero, né? É muito comum que pessoas não binárias não busquem ou a a, a não é, é, é, hormonização ou não busquem a hormonização é, é, radicalmente para o outro polo, né, então vou colocar aí que não busquem os mesmos tipos de alterações corporais que mulheres trans e travestis buscam, por exemplo, né, que chegam a um polo mais distante, então é muito comum que isso, que, que, que isso gere uma certa uh, indefinição, né, dentro dos campos masculino e feminino do que de como aquela pessoa se manifestaria e você ter um, um, um pronome único ah, é, seria útil né você vai se referir àquela pessoa por um pronome único ah é, por exemplo se eu fosse me referir a uma amiga minha que é é trans e é trans não binária e utiliza o pronome elo é, é elo né tá aí elo né e com o neutro as pessoas que não conhecem essa minha amiga, ela, elas iriam me perguntar, ah, como que, ela é o quê? Eu ia falar, ah, ela é não binária, ela, ela usa pronomes femininos ou pronome, e pronomes neutros. Ah, ok, quero usar o neutro. Qual, qual pronome dentro dos pronomes neutros eu usaria com ela? Então, gera uma série de... Né, dificuldades para você se referir. Então, quando a gente pensa de consenso, de ter o pronome mais certo a se utilizar, a gente já começa a desviar um pouco, mas entende aonde chega esse ponto. Né? Seria muito útil, mas também faz bem para que essa pluralidade exista, né? Essas formas elas vão coexistir, mesmo que uma ou outra seja mais utilizada. Em nenhum momento a utilização mais, é, é, mais recorrente de um vai invalidar as outras, né? Eu acho que isso que é o mais importante a ser dito. Mas a gente tem pontos bons acontecendo, não só na linguagem neutra brasileira, mas, por exemplo faz pouco menos de uma semana que o pronome IEL do francês constou num dicionário, né? um dicionário que fala dos usos, um dicionário que in integrou na língua francesa selfie, foto, digamos assim, na década de 70 é, é, na França, mas que colocou, no caso na língua francesa, né? que colocou várias palavras que hoje nunca se duvidaria que são palavras né, que integram o, o, a língua francesa, e o pronome IEL já entrou ali, ou seja, já, já, já está dentro do uso né? pode não integrar na academia francesa, e aí os grandes gramáticos imortais podem não estar votando a favor, e no caso eles não são a favor, já está já tá dito isso, mas temos cada vez mais na boca do povo isso sendo pedido, dito e demandado, e isso é super positivo, nosso cenário atual. Aqui no Brasil que tem os projetos de lei, que o Rodrigo pode falar bastante sobre isso, que eles estão se encaminhando para uma esfera cada vez mais perigosa pela sua disseminação, né? E só para complementar aqui, é, e o fato de existirem diversos sistemas pronominais novos, elo, ili, né? Salienta o fato de que, para essas pessoas transbinárias, gênero é uma experimentação, é uma bricolagem ali de, de suas experiências subjetivas e corporificadas. Né? Então, as pessoas se identificam com o pronome que se identificarem. E elas vão dizer, ah, meu pronome é esse. <risos> né? E isso mais uma evidência de que não é uma proposta de mudança linguística. Na, no meu entender, e com base em pesquisas sobre fenômenos semelhantes em diversas línguas, o que se vê, não é um processo de mudança linguística. Não se está tirando uma coisa e colocando o outro no lugar. Você está se subtraindo. As pessoas não vão, não vamos. Os 210 milhões de brasileiros vão deixar de falar ele e ela e vai todo mundo passar a falar ele. Não é isso. Mesmo porque nem dentro da, da, da comunidade de pessoas transbinárias existe esse consenso. Há pessoas não binárias que querem usar, só, que querem manter só um pronome. Vamos, vamos todo mundo usar ele mas há um, um grupo significativo que diz não, eu não me identifico com ele, não vou usar ele, vou usar ele. Né? Então, isso é um, é, um, é, um, é um fato muito interessante, tanto linguisticamente quanto sociologicamente, porque ele salienta que gênero, né, na configuração atual, é experimentação, é artístico o negócio. Não é só eu sou homem, sou mulher, nasci com, com, com um peru, nasci com uma vagina, então eu sou homem, só isso que eu posso ser e tem que agir assim, dessa forma. Não, vamos né, celebrar essa, essa, essa diferença. É isso que está que, que sendo colocado em jogo. E nos projetos de Slay, o que está sendo colocado em jogo é justamente vamos calar a boca dessa diferença. Isso não pode acontecer. Só que você não pode refrear um negócio que já não tem mais volta. Né? Estamos no século XXI, não em 1500. Gente, para poucos minutos, assim, foi um ótimo... Um, um ótimo sobrevoo, um ótimo pouso, é sobre isso, e assim, Rodrigo, tu comentou sobre essa não mudança linguística que não é ocasionada, que é ocasionada, né? porque é não mudança, e a Bruna comentou sobre os gramáticos imortais, e eu acho que para a gente dar então esse efeito de fim, já são oito horas, deve estar cansado, o dia foi corrido, segunda-feira, para a gente começar a dar esse efeito de acabamento, queria perguntar o que, que vocês é, responderiam essas pessoas que não usam, que não empregam, que não adotam esses recursos, esses mecanismos de neutralização, enfim, é, sobre o argumento de que, ah, isso não vai dar em nada, no caso de leigos e de linguistas ou gramáticos, ah, isso nem vai ocasionar mudança linguística, isso é uma variação que vai acabar daqui a cinco anos, ou, ah, isso não vai acabar com a morte das pessoas trans, não vai fazer com que o Brasil não seja mais país que mais mata transexuais no, no, no mundo. Então, a pergunta, acho que seria, é, qual que é esse tal poder do simbólico que está que por trás dos usos da linguagem neutra? Por que usar? É, então, é, essa é uma pergunta bastante importante também, porque toca, primeiro, numa crítica recorrente de que ah, mudar a língua não vai mudar a realidade dura do social, que também é uma crítica que... É, o movimento negro recebe, né? quando critica o uso de palavras racistas, que tem uma história racista. né? Mas que a gente tem que levar em consideração aqui, isso não é uma ideia minha, é uma ideia de uma, linguística, de uma linguista chamada Deborah Cameron, que vem estudando essas coisas há muito, e muito, e muito tempo, ela diz o seguinte, olha, muita gente critica, e isso é um artigo de 90, então ela estava falando de linguagem não sexista, né? O o uso de, de, de, de, de uso de pronomes rio-xi em vez de só e outras formas. Ela diz, olha, muita gente aí fica falando que, que usar a linguagem não sexista não vai acabar com, com a violência contra a mulher, não vai é, dar salários iguais às mulheres, não vai acabar com a discriminação. E ela diz o seguinte, e de fato não vai, hein? Mas o que se está em jogo aqui é que a linguagem é uma prática em si. E o que vai... Que, o que a linguagem, inclusive, no que ela está falando, vai modificar é a forma em que mulheres, naquele caso, né que as mulheres são linguisticamente representadas. E é uma mudança em si de uma prática. Né? E que, embora não ser não, não vá acabar, por exemplo, a linguagem neutra, não vá acabar com o preconceito, com a transfobia, com a exclusão, com a falta de acesso, com, enfim, né? com, a, com a violência diária, com a falta de acesso às, às instituições de, instituições de ensino. Não vai, não vai acabar? Não, não vai. Mas o que ela faz é justamente produzir um reconhecimento e chamar a atenção das pessoas que, olha, nós existimos e a gente está demandando respeito. Né? esse talvez seja um primeiro passo para que outras mudanças sigam no meu entendimento claro que mudar a língua não vai mudar o social não não, não é essa relação tão simples e quem levanta esse argumento está reduzindo o debate a uma coisa que não é sobre o que o debate não é porque não é esse o debate o debate é sobre linguagem neutra mas também é vamos acabar com a, com a transfobia vamos acabar com a exclusão, vamos dar emprego para as pessoas trans. Um debate não exclui o outro. Né? E é esse o poder do simbólico. Porque o simbólico vai chamar a atenção, de, olha, nós existimos e a gente não vai ficar mais quieta, não. Podem reclamar. A gente vai reivindicar formas mais igualitárias, mais respeitosas de, de, de, de, de, de, de, de, de representação linguística. Né? Então, uma pauta não exclui a outra. E, e fazer essa redução é muito simplista. Tanto no nível linguístico, quanto no nível social. Exatamente. É, a gente não pode, como o Rodrigo falou aqui, a gente não pode criticar a linguagem neutra, velão dos nossos preconceitos, por algo que ela não se propõe. Então, se alguém diz que a linguagem neutra é, não vai é, salvar mulheres travestis da... da, da da morte, do assassinato da prostituição e etc você me aponta o que elas estão fazendo para resolver isso tá? porque é muito fácil a gente apontar um problema, uma, uma questão que não vai sanar outras quando essa questão não se propõe a resolver todos os problemas do mundo, né? A gente ataca um problema de cada vez. O que a gente está falando aqui, esse, o poder do simbólico, tudo isso, é sobre é questão de identidade, é questão de representação, é questão de se sentir confortável dentro do seu próprio espaço, né? E naquele meu espaço, com quem eu falo, com quem fala comigo, com quem fala sobre mim, a gente quer se sentir representada, a gente não quer, através da língua, se sentir constantemente desconfortável deixa eu ver como que eu colo conseguiria colocar isso é, é, na, como uma pessoa trans como uma travesti no meu caso durante uma boa parte da minha transição eu me senti desconfortável dentro do meu, corpo, do meu próprio corpo não porque o meu corpo é masculino mas porque as pessoas reconhecem no meu corpo signos que chamam esse corpo de masculino né? então o meu desconforto veio em não me sentir reconhecida dentro de um corpo que me trazia o conforto e pior, por os outros me colocarem dentro de um ponto onde eu não pertencia e a linguagem neutra ela vai de novo entrar nesse ponto quando alguém te chama no masculino é porque alguém está te reconhecendo como um homem, te reconhecendo como uma coisa que você não é então, por exemplo, tenho muitas colegas minhas que são travestis, são mulheres trans e não querem ser referidas pelo neutro, porque toda a sua militância, toda a sua o seu ativismo é sobre ser reconhecida sim no feminino. Elas querem essa marca, elas fazem questão que isso seja colocado. Mas isso também é a identidade. A pessoa que fala que por que eu devo usar a linguagem neutra ou ela está completamente alheia da existência de pessoas trans, do sofrimento delas, ou ela está mascarando um preconceito ali. Ela sabe sim que ela existe, ela sabe, que essas pessoas existem, ela sabe sim que isso é algo... Que que toca essa população, mas ela não dá a mínima, né? Então, eu acho que o mínimo para uma pessoa que esteja curiosa, para saber como se usa para respeitar alguém, para ser, é, é, é, é, para deixar alguém num espaço de conforto, é ir atrás da informação, né? O que, menos, o que, o que não faltou comigo são pessoas que vem, vieram falar comigo durante a minha transição, dizendo, olha, eu não sei como usar o neutro, eu te amo por como. Você prefere o masculino ou o feminino? Eu, no meu caso, acho isso um pouco problemático, né? Mas eu dizia, olha, tudo bem, não precisa usar o neutro o tempo todo. Usa quando você souber, quando você não conseguir, eu te corrijo, né? Ao invés da de pessoa determinar, olha, não vou, não vou atravessar esse ponto, por mais que eu queira, por onde eu, eu te chego a você antes do ponto. E aí faz parte da gente ter um trabalho também de educação com aqueles que estão interessados, mas com quem não estiver interessado, existem outras questões mais inflamáveis que se resolvem, né? A gente não, não, não discute com quem não respeita a gente, a gente parte para outro ponto, e é isso. Cabeça? <risos> sim, a resposta é sim, Bruni, é, acho que a, as falas de vocês deixam muito nítido que é uma questão sobre nossa vida social, sobre identidade, não é uma questão exatamente linguística, que... É uma questão que vela outros preconceitos, como racismo, por exemplo, como transfobia, misoginia, enfim. Então, E no finalzinho, Bruno, da tua fala, falou sobre a busca por informação. Então, para fechar, para dar aquela arrematadinha, vou deixar um espacinho para vocês é, divulgarem, enfim, redes, publicações, o que vocês acharem conveniente para quem está interessado no debate, para quem realmente está interessado no debate, aprender sobre. E já deixo o agradecimento em meu nome, em nome da CEL, enfim, pela disposição, disponibilidade, atenção, simpatia e todo o carisma também. também. Eu que agradeço o convite, foi ótimo estar aqui com vocês nessa semana de linguística, eu acho que é a terceira vez que eu estou numa semana de letras linguística da UF, UFSCar. Eu acho que é a terceira vez. Ano passado eu já tive aí online, tive online em 2015, enfim, é um prazer sempre estar com vocês. É, eu não sou muito afeito de redes sociais, então Instagram e, e Twitter não estou lá, mas estou no, no, no meu e-mail, que é rodrigoborba.letras.frj.br, quem tiver algum interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser se informar, eu posso mandar várias leituras e sugestões de coisas interessantes que valem a pena ler. Ah, o Bruni está fazendo propaganda do meu livro. então já vou, Eu nem ia fazer, mas vou fazer. Então, o Bruni está mostrando o meu livro, que foi lançado ano passado, um livro que eu organizei, que chama Discursos Transviados por uma Linguística Queer, que saiu pela editora cortez Então, tá lá no site, quem quiser. Pode dar uma olhada. Obrigado, Bruno. Eu tinha até esquecido. Eu até pensei em falar. Eu falei, gente, quem melhor, quem melhor que ele mesmo para falar do livro, né? Uh, bom, é, para me encontrar ou para encontrar mais informações, inclusive eu e Rodrigo fizemos uma podcast, participamos de uma podcast do Larvas Incendiadas, é um conteúdo muito rico, muitas pessoas me procuram depois de ver esse, esse, esse episódio, essa podcast, que foi realmente bem é, esclarecedora, eu participei de algumas palestras no Instagram, mas colocando... Bruni Medeiros no Instagram, acho que você consegue achar. O meu Instagram é Brunxmed, então onde tem Bruni, tira o E, coloca o X, é o modo mais. Causador que eu gostei de deixar no meu nome, ainda quando eu não tinha nome social, então é uma criação que eu fiz, eu me apaixonei por ele ao longo do tempo. Eu publico muito sobre linguagem neutra, publico muito sobre minhas participações e sobre o que eu estou participando, divulgando e também muito sobre conteúdos da linguagem neutra em outras línguas, que é uma paixão minha. É isso, obrigada. Gente, uf, então é sobre isso, olha, para mim, estou pleno contemplado, espero que vocês também, é, então aviso para o pessoal, deixar coisas de gênero básico, né? deixar um like, comentar, enfim, compartilhar, mas acho que isso a gente nem precisa dizer, tamanha a, a riqueza desse conteúdo, de, de, que a gente, dessa conversa de hoje da gente, então, mais uma vez, obrigado e até.